Hoje é a nossa primeira aula, né? Vamos começar. Não vou traduzir tudo, né? Vamos começar a falar sobre a criadores de realidade. Você é criador. Da sua vida. Quando eu falo isso, a maioria de vocês viram pra mim e fala assim... Tá, tudo bem, é uma afirmação. Você tá dizendo que eu sou o criador da minha vida. Mas tem um monte de coisa na minha vida que tá acontecendo que eu não pedi pra acontecer. Tem alguém que tá me sabotando, tem alguém aí em cima aí que não gosta de mim e tá ferrando com o meu plantão. E aí eu viro pra você e falo, não, ninguém fora de você é capaz e tem o poder de criar algo na sua realidade. E aí você fala pra mim. Então tem alguma coisa muito errada comigo. Eu tô ficando muito doido, muito doida, porque eu não lembro de eu ter falado isso, de eu, ter, de eu querer o que tá acontecendo na minha vida. E aí eu vou dizer pra você, a sua vida externa é o resultado da sua vida interna. E aí, cabe a você querer aprofundar neste aprendizado e nessa verdade. Por quê? Porque até aqui eu não sei como você foi ensinado. Se te falaram que tem um Deus que cria tudo. Se te falaram que existe a lei da ação e reação, né? Vamos escrever aqui Deus, lei da atração aí, né? Tudo que eu emano volta. Isso aqui já tem tá uma coisa mais velha, né? Tem um Deus, é, tem a sorte, né? Tem muita gente conta com a sorte. Aí. Então, vamos tentar. Tem mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui? Vai me falando aí que eu vou pondo aqui. É, tem os o santo, né? Acredita lá no santo, pede pro santo que ele vai te ajudar. E tudo que foi ensinado até aqui, pelo menos na minha jornada quando eu não sabia disso daqui, então eu achava que esse povo aqui era tudo culpado, né? Tava todo mundo contra mim, Deus é que sabia a hora certa de ter as coisas, de não ter, então se eu estou sofrendo é porque teve outra vida, né? E aí na outra vida eu matei um monte de gente, agora eu tô pagando com o pão, com o diabo maçou com o rabo, então aqui teve várias coisas e aí um dia, quando tudo começou a cair... Né? Sobre a minha cabeça e me empurrar para o buraco, tava caindo aqui no buraco, igual uma, uma pedra velha dura. Vou dizer uma pedra aqui que era eu caindo, e aí eu fui me perguntar, né, o que, que aconteceu com a minha vida, o que, que eu tô fazendo com a minha vida até aqui, né, por que, que é que tanta gente é feliz, tanta gente tem tudo que quer e eu não por que, que é que a fulana que não faz nada pra ninguém que é uma pessoa totalmente egoísta tem tudo, tem namorado perfeito tem casa linda tem dinheiro todo mundo gosta dela e eu que sempre ajudei as pessoas sempre fui querida sempre me doei e tô aqui, caindo aos pedaços, chorando igual uma mula, véia, sem ter benefícios algum de ser essa coisa legal aqui, que Deus lá, o Deus que eu acreditava, me prometeu, se você for boazinha, você vai herdar aqui o paraíso, né? Mas aí eu tinha me esquecido que o paraíso é só depois que morre, e aí eu falei, meu... Então, deve ser agora, né? Vou morrer e vou chegar lá e vai estar tá só sombra em água, água fresca, né? É, a promessa é pra depois da vida, né? Então, te adoro, né, senhor? Vamos, vamos esperar. Mas aí me veio uma loucura de querer saber mais sobre isso. Isso aqui não justificava mais para mim a minha vida. Não justificava nada, né? Então, eu fui buscar vídeos, né? Fui buscar vídeos, vídeos na internet. E aí fiquei, tipo, não consegui dormir, não tinha o que comer, e tava lá buscando uma solução e encontrei um vídeo do professor Hélio Couto. E aí comecei a estudar os vídeos do professor e ele falava né? que não existe um mundo material, que esse aqui é tudo ilusão, que tudo é energia, que tudo é informação. E tarará, e tururu, e é uma coisa muito difícil de entrar na cabeça dessa pessoa aqui, que ficou 29 anos da vida dela, acreditando aqui, ó, que era ser bonzinho, né? E tudo, o deusinho aqui vai dar. E não tava rolando esse negócio aí, tava, tava só caindo pedra, entendeu? E aí eu falei, meu, eu preciso entender esse negócio aí, isso é uma coisa nova que pode ser que seja a resposta, né? Então vamos estudar esse negócio. Então, vou apagar aqui, né? Então eu comecei, parei minha vida para entender sobre a física quântica. O que é a física quântica? O primeiro experimento da dupla, da dupla fenda, da física quântica, é o experimento da dupla fenda. O que, que esse experimento diz? Que um elétron, o elétron lá da química, né, meu? Um elétron, quando jogado de um atirador de bolinhas, aqui, um atiradorzinho aqui, ele é lançado numa parede, lá, um elétron lançado. Então, aqui tá ele, ela vem aqui, puf, põe ele aqui na parede. Ele passa, quando ele é lançado como partícula, ele bate lá na parede uma vez. Mas quando ele é lançado como elétron, ele passa duas vezes. Ou seja, ele passa como onda e como matéria, né? Partícula. E aí esse negócio demorou uma vida pra entrar na minha cabeça, né? Mas agora eu vou simplificar pra vocês. Então isso quer dizer o quê? Que você é um corpo físico e um corpo elétrico, né? Energético. Vou achar que, é, que é, tá dando choque. Energia. Então, você é energia, né? Matéria. E matéria ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, por isso, você tem um corpinho, né? Um corpinho aqui. E tem a energiazinha aqui. São sentimentos, os pensamentos. Tudo que você não toca, né? Tudo que você não toca. E que... Aqui, o que você não toca é a grande chave da nossa questão. Então, sua vida tá um inferno, sua vida é tá uma bagunça, você não sabe nada que tá pegando. Por quê? Porque você não presta atenção nessas coisas aqui. Estamos muito acostumados a olhar com os olhos, dos olhos físicos e esquecermos que somos guiados pela invisibilidade. E aí que a vaca vai pro brejo, né? E aí que a pedra caiu na cabeça da Fernanda, né? Ó, pedrinha aqui chegou arrumando com tudo aqui. Por quê? Porque nós passamos a nossa vida inteira olhando pra fora. Fomos ensinados o tempo inteiro pra largar de ficar parado no tempo porque vagabundava né tipo se meu pai chegasse se eu chegasse em casa meu pai chegasse em casa eu estivesse lá olhando pro céu e contemplando a vida ou deitada num sofá eu era preguiçosa vagabunda então aprendemos isso aprendemos a estar sempre numa muvuca danada no movimento estar ocupados não interessa com quê? arruma um jeito de estar tá ocupado porque ser ocupado você tem valor você parado à toa você não tem valor e quando é que a gente consegue observar essas coisas aqui? o que estamos sentindo e o que estamos pensando e o que está fluindo aqui de dentro para fora? quando? quando estamos em silêncio quando estamos conosco olhando para dentro, com os olhos interiores. Então, aqui explica toda a invisibilidade que está criando a sua vida. E é onde a gente vai chegar. E onde está tudo passando despercebido, e está tudo se repetindo, e está virando um borogodó danado. Por quê? Porque você não tem este tempo para se observar. Você não vive para o seu ser, ser, ser é o que eu sou, ser de estado, estado de ser, ser é um estado, então eu sou feliz, eu estou feliz, são estados, no entanto que no inglês é a mesma coisa, eu sou e eu estou, I am, então gente, esse negocinho aqui cria vida, esse negocinho aqui cria realidade, esse negocinho aqui explica tudo o que tá falhado aí na sua vida. Então, como a gente tem a ilusão do tempo, você tá cheio de coisa aí dentro, Cheio de carcaça, de pensamento, de sentimento, de, de culpa, de mágoa. Tudo isso reverberando. E essa invisibilidade inconscientemente está gerando a sua vida. Então aqui é o primeiro passo para mudar o seu eu. Entendeu? Entendeu? Então aqui já, se você, vou parar aqui pra vocês ir lá e rever de novo tudo que eu falei até aqui e ver se vocês entenderam. Vocês falaram, entendi, a gente vai pro próximo passo. Vou dar uma pausinha pra vocês, pra vocês rever tudo isso aqui e a gente já fala de novo, tá bom? Até já.